Trabalhamos com qualquer tipo de PC, exclusivo com notebooks, netbooks, tablets, redes estruturadas, servidores, impressoras e muito mais. Hoje já podemos oferecer...